Eu irei atualizar a thumb e o título deste vídeo de acordo com o dia. Lembrando que não será atualizado logo à meia-noite. É Apenas eu posso comentar neste vídeo. E mais ninguém pode. Eu sei quantos comentários este vídeo tem. Irei atualizar a thumb e o título do vídeo. Então. Floodem os comentários. Por favor não. Novamente não. Este vídeo tem zero likes. E você não pode mudar isso. Boas maninhos. Passei aqui para falar que o primeiro comentário será. O único comentário. E irei deletar os restantes. Eu irei atualizar este vídeo a cada segundo. Ou pelo menos irei tentar, mas não prometo conseguir.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 Apertado, representar, maturidade, dominóis, buchechu, do licor, garra, uso, real, atual, fakir, rânimo, montero dentro, grave, defesa, temperatura, aplauso, catástrofe, captura, silenciador, taberna, vadio, velas, afrouxar, duplicar, lábios, escotilha, noivo, demolir, erotismo, antena, fatiado, tulip, capital, poro, clara, gengivas, dinheiro, princesa, reflexão, lareira, ordem, nervoso, falha, arqueologia, ajudar, santo, calças, mil, salão, cumprimentar, tubarão, esportista, oculista, insulto, rainha, cardeais, barriga, nave, cabide, blefe, machado, pausa, agrilho, boca agrilhoado, maldade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 Já mandou a sua piada? Você sabia que existem mais aviões no fundo do mar do que submarinos no céu? Irei fixar o comentário com mais likes. Ah! Já és inscrito no canal? Comenta qualquer coisa. Comentem e respondam aos ou outros. Façam o derp e chegar a 400 inscritos. Exatamente. Eu criei o canal com o maior nome e descrição do YouTube. Ou pelo menos tentei. Eu irei atualizar a thumb e o título de acordo com as visualizações deste vídeo. Mais um vídeo onde vou atualizar a thumb e o título. Apenas o Toshi pode comentar neste vídeo. Duvido. Duvido novamente. Tenho um novo desafio para vocês. Todos os comentários neste vídeo serão em diferentes idiomas. Será que você me consegue conquistar? Veja a descrição. Será possível? Isto não é um vídeo onde vou atualizar a thumb e o título. Boa sorte. Ah! Mentirosos. Nubes. Eu sou louco. O BRU é o melhor canal de Portugal e arredores. Como é que eu cheguei até aqui?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 Basta clicar na aba discussão e é importante saber que não funciona para smartphones. Você é especial. Pare de gritar. Maldito corretor. Vou editar o comentário. Caíram em mais um clickbait. É apenas mais um dos meus canais aleatórios. The Simpsons. Leia a descrição. Feliz Dia das Mentiras. Este vídeo é totalmente normal. Chegou a Páscoa. Se falam de você pelas costas, é sinal que você está na frente. Adeus. Enfim. Depois de tantos vídeos. Vocês ainda estão aí?